Qual é o prejuízo real em oferecer água e bala dentro do seu carro trabalhando como motorista de aplicativo? Sabe, uma das grandes coisas que eu sou criticado aí pela internet, ou até mesmo por algumas pessoas que só reclamam e gostam de criticar tudo que as outras pessoas fazem que dão certo, é esse fato de oferecer água e bala. Então será que realmente eu financeiramente falando estou fazendo errado? Por isso no vídeo de hoje eu vou contar o meu segredo e vou esclarecer de uma vez por todas se realmente vale a pena ou não oferecer esse serviço diferenciado mesmo as tarifas estando congeladas e o preço do combustível só aumentando. Então assista esse vídeo até o final, já senta o dedo no botão de like e vem comigo. Música Primeiro eu quero esclarecer uma coisa muito importante, não são todos os passageiros que são ruins, como muitos outros youtubers ou até mesmo motoristas em grupos de whatsapp ficam só reclamando, olha das 7.236 corridas que eu já fiz entre todos os aplicativos desde que eu comecei a trabalhar, eu posso garantir com todas as palavras que 95% dos passageiros são gente boa, são pessoas simpáticas, e são pessoas tranquilas, na qual não vai ter dor nenhuma de cabeça em atender essas pessoas, e se você já trabalha nisso e só pega passageiro tranqueira, olha, o problema pode estar em você, ou você é uma pessoa muito zicada e é melhor se benzer porque a coisa está feia, mas voltando, Sabendo que a minoria dos passageiros que podem dar problema não tem o porquê você tratar todos que entram dentro do seu carro mal, certo? Afinal, eu creio que se você ou algum familiar seu pegar um Uber não gostaria de ser desrespeitado, não gostaria de ser tratado mal ou ter qualquer tipo de problema durante a viagem, certo? Por isso eu sempre digo... Trate o seu passageiro da mesma forma como você gostaria de ser tratado, porque uma coisa eu aprendi com a vida, tudo que você faz de bom, você pode ter certeza que de alguma forma vai voltar para você, assim também o vice-versa, então agora vamos falar sobre o prejuízo real em oferecer água e bala dentro do carro, e eu já quero deixar bem claro que tudo que eu vou falar aqui é referente à cidade de São Paulo. Eu sei muito bem que tem cidades aí que o valor é muito abaixo ou pode ser até mesmo um pouco maior do que eu vou apresentar aqui para você. Então vamos lá. Aqui na cidade de São Paulo, a tarifa mínima que o motorista recebe por fazer uma viagem curta de até 3 quilômetros, na qual a gente chama de pescocinho, é no valor de R$ 5,25. R$ 5,25 que é o valor que você como motorista vai ficar na sua mão após finalizar a corrida em meu carro eu sempre ofereço dois copos de água que ficam nas bolsas que estão aqui atrás que me custam um valor de 90 centavos pelas duas unidades ou seja 45 centavos por cada uma e juntamente não tem nem 40 centavos de bala nessas duas bolsas e também aqui na frente eu, Claro, eu não deixo o pacote inteiro de bala ou a caixa de água disponível ali atrás. E mesmo se aparecer algum passageiro tranqueira que resolva consumir tudo que tem disponível para ele, o meu prejuízo geral vai ser no valor de R$ 1,30. E lembrando que é muito difícil mesmo isso acontecer. Não são todos os passageiros que vão entrar dentro do seu carro que vai arrebentar com as suas balas, vai beber todos os seus copos de água. Senão, eu mesmo como motorista já teria parado faz tempo de prestar esse tipo de atendimento. E geralmente, assim que eu finalizo o meu expediente de trabalho as minhas horas trabalhadas, sempre quando eu vou dar uma olhadinha ali atrás, ainda tem bala, Pode ser que fique um, um copo ainda disponível, não fique nenhum copo, mas ao todo eu sei que o meu gasto geral vai ser no valor de R$1,30 por dia. Sendo às vezes para menos e às vezes para mais. Agora me diga, o que, que é R$1,30 a menos no seu bolso todos os dias trabalhando com motorista de aplicativo, dando uma chance a mais de você conseguir diversas oportunidades extras no seu dia? Hum? Mas olha só que interessante, vamos voltar aos números. Em uma corrida pescocinho, como eu mencionei, eu vou receber ali o valor de R$ 5,25. Isso em apenas uma corrida do dia. E como eu mencionei, se aparecer uma tranqueira que leve tudo e eu faço essa corrida de R$ 5,25, eu vou ter um prejuízo de R$ 1,30 que vai me sobrar de lucro nessa corrida o valor de R$ 3,25 e 95 centavos aí você deve pensar ah, mas Lucas aí você tem prejuízo do carro tem prejuízo do combustível não vai sobrar nada para você e no meu caso a ferramenta que eu escolhi certa para trabalhar com o motorista de aplicativo é uma ferramenta super econômica é o famoso Quid Outsider ele está fazendo uma média de 10 a 12 km no litro do etanol dentro da cidade e ele já está quitado. Logo mais eu vou trazer o vídeo que tem muita gente me pedindo para mostrar esses carros para vocês. Mas espera aí. Logo mais aparece no canal. E nessa pes corrida pescocinho que é até 3 km que você recebe esse mínimo. Eu vou ter gasto ali 70 79 centavos de etanol lembrando que aqui na minha cidade de São Paulo o valor do litro do etanol está a R$ reais e é centavos até a data que eu gravo esse vídeo se eu for ainda incluir o valor de deslocamento até o passageiro incluindo ali uns 50% eu vou ter gasto nessa corrida no máximo ali estourando um real e centavos de combustível. Agora, vamos somar os prejuízos: um R$ 1,20 de combustível, mais um R$ 1,30 de copo de água e balas. Eu vou ter um total de gasto de valor de R$ 2,30 e 50 centavos e descontando dali meu lucro mínimo de R$ reais e 25 centavos vai me sobrar R$ reais e centavos por ter feito essa corrida pegando no caso um passageiro tranqueira que consuma tudo dentro do carro e ainda assim a margem de lucro para prejuízo está ótima. Gastei 2,50, lucrei 2,75. Mesmo se eu for incluir aí a despesa anual de PVA, desgaste do carro, meu, não vai dar quase nada de centavos por corrida então não tem porque ficar chorando aí falando que há ah, cinco reais você vai gastar água vai gastar bala você vai ter maior prejuízo não você só vai ter o que ganhar Porque olha só como eu disse no começo desse vídeo você fazendo coisas boas você pode ter certeza absoluta que vai voltar para você de alguma forma principalmente quando você se dedica e mostra profissionalismo em tudo que você faz e eu te garanto com toda a certeza nesses dois anos e quatro meses que eu trabalho como motorista de aplicativo, eu não tenho que reclamar do valor que eu recebo de gorjeta. Todo santo dia, no mínimo que eu recebo, é 15 reais de gorjeta. O mínimo. Tem vezes que dá muito mais, tem vezes que dá 40 40. Tem vezes que, olha, eu fecho o meu dia somente com gorjeta. Pessoal, volto até antes do trabalho somente com gorjeta que eu recebo devido ao atendimento diferenciado, a forma como eu abordo o passageiro e os mimos que eu ofereço para eles. E esse é o meu segredo, você pode vir aqui criticar, me xingar, dar dislike no vídeo pode ficar à vontade, porque o que importa para mim é saber que eu fiz uma pessoa feliz no dia e fui reconhecido por prestar um bom atendimento. Por isso eu só vou pedir antes de você criticar. Coloque na balança, faça um teste. Eu sei que tem algumas cidades que realmente é muito difícil acreditar que você vai ter algum lucro devido ao valor aí que você recebe de mínimo de R$ 3,75. Eu já vi cidades aí que recebem R$ 3,25 por corrida mínima. Realmente é um valor muito baixo, combustível lá em cima. Mas faça o teste. Se o número de gorjetas que você receber no dia não aumentar você pode vir aqui me xingar de tudo que você quiser que eu ainda vou dar um like no seu comentário então faça o seguinte mude a forma como você está atendendo sempre coloque um sorriso no rosto ofereça algum diferencial para o seu passageiro mostrando que você é uma pessoa diferente sempre inovando em tudo que você faz e eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa de sucesso então esse é o vídeo de hoje eu espero sinceramente ter ajudado uma pessoa apenas que assistiu esse vídeo até aqui aberto a mente para o empreendedorismo, pois tudo que eu falei aqui eu coloco em prática desde que eu comecei a trabalhar com isso e eu já conquistei diversas coisas na minha vida vindo através desse atendimento sempre excelente e da minha vontade sempre de ser o melhor em tudo que eu faço. Então compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nos grupos de WhatsApp, fique à vontade aí que eu tenho certeza que esse vídeo também pode abrir a mente de muitas outras pessoas. Então se você não sentou o dedo no like também já senta o dedo no like. Ou dê o um dislike, fica à vontade no que você quiser fazer aí. E olha só que bacana, mais dois vídeos top que eu preparei exclusivamente para você. Então eu te espero em qualquer um desses dois vídeos, ou em qualquer outro vídeo aqui do meu canal, combinado? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, falou, tchau!